E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sou eu, né? O Andrei e tal. Tá vendo ali ó, aquilo ali, ó? Cartão postal. Pois é, pão de açúcar logo ali atrás. Tô aqui no Rio para o desafio da cidade maravilhosa, da Maratona do Rio, que é 21km no sábado e depois no domingo tem os 42. Mas mais do que essa diversão de correr os 21, e os 42, tem o um workshop amanhã. É, amanhã não, porra, é hoje. É hoje, porque hoje já é sexta, hoje não é quinta. Pois é, vai ter o um workshop. Acompanha aí com a gente. É, com a gente, é, sou eu e a equipe toda do Corrida Perfeita que veio aqui para o Rio de Janeiro para a gente mostrar um pouco desse final de semana que vai ser bem legal na cidade maravilhosa, nesse cartão postal aqui do Brasil, que é fantástico. Vamos nessa, galera? Me acompanha! Ah, tá. Que eu tomo normalmente, mas é o que tem para hoje. eu já tomei esse gel outra outra época. então vamos nessa meu, irmão. porque a chance de dor de barriga com gel é conhecido é muito menor. Né? bora Aqui, ó, na primeira volta. Acabei de receber a câmera pra filmar esse. Faltam 10 km. 10 km final. Tamo de boa. Fazendo aqui uma corrida sustentável. Se ficar difícil a gente não vai deixar de ficar difícil. É mais de que vai dois. Vai curtindo a retinha. Tamo na T. Antes de pegar a câmera, irmão. Tava fora no começo ali, foram 5km, pra conseguir correr tranquilo. Mas aí quando chega nessa altura, dos 12, olha lá. Tranquilão. Bora. Corrida pra todo mundo, galera, curte aí. E aí, pessoal, como é que tá essa corrida aí? Tudo certo? Vamos nessa, bom dia, campeão. Bora, galera. Fantástico. Vamos. Rio de Janeiro! Bora galera! Tô curtindo, estamos fazendo o retorno agora. A altura dos 15, alguma coisa. Partiu! Correndo aqui no meio do. Centrinho. Aqui do Rio. Nossa senhora de um sucesso. Não tem muita torcida, mas tem esse verde. Opa! Olha a galera gritando. Daqui a pouco a gente volta pra galera. Estamos chegando ali uma hora seis vamos lá galera 18. pra mim pra eles tem um pouquinho mais vamos lá galera aquele lá foi o ponto onde eu passei aquela hora que eu comecei a gravar né? só que aqui é quase já no aeroporto vamos multidão. muita gente hein vamos nessa três quilômetros finais Será que é aquela safadada pra chegar bonito? Não é nada, vamos ver. Né? Cara, acabei fechando aí pra. Foi pra 3,50 de Face que deu aí. Mas porra, não queria muito isso não, só porque amanhã tem a maratona. Mas eu fui sentindo, na percepção, não queria fazer força. Aí eu falei, ah, meu irmão. É Tudo é treino mesmo, então vamos ver como que a gente faz essa maratona amanhã cansado, não tamo aí pra nada, é como se fosse uma tela em branco, né, que a gente vai pintando, e vamos ver a merda que vai dar no final. Aí foi, mas não fiz muita força hoje não. E no começo foi muito complicado, porque a largada, o pessoal ali foi misturado todo mundo. Aí tinha o prêmio, que é quem pagava mais caro, e largava três minutinhos na frente, e tinha o pessoal da elite. Porra, elite eu nem me preocupo, né, a galera vai lá na frente e vai. Mas essa galera do prêmio, minha irmão, Muita gente que não corre rápido. Fica aquele bolo. E largou na frente, então, ali no Leblon, até, meu irmão, Copacabana ali, quebrando ali pra dentro, tava muito cheio. Aí era subindo meio fio, voltando, pra não, pra não atropelar ninguém. Tava uma barreira muito grande. É que as pessoas ainda também, fora isso, eles tentam fechar pra peixe de 4, peixe de 5, 6, 7. Mas, meu irmão, tem o que largar na frente, né? Aí tu olha pro lado, tem um cara assim, não é ele tirar ninguém de nada ou achar que... Dei um livro pela, pela capa, não. Mas você sabe que o cara não vai correr a quatro ali mesmo. Aí o cara se posiciona ali, sei lá pra quê, velho. Só para, Porra, tem gente que não corre rápido, o cara vai levar um empurrão, fica aquele negócio. É meio complicado, mas deu pra fazer tudo certo, deu pra ir tranquilo. Fiquei conversando pra caralho com o pessoal ali na, na largada. Tudo certo. Vamos agora descansar, botar a perna pra cima, hidratar, comer. Até amanhã tem mais. Valeu, galera. achar porque tem prova amanhã se fosse para curar o negócio seduído podia até machucar mas não pode ser dureza não. não pode machucar esse negócio não então é de boa só para soltar a perninha que amanhã a gente tem mais ah, tem que comer né cara a melhor coisa para você é recuperar a minha mãe você comer direitinho Tal, e descansar, então agora vamos comer. Começando aqui com uma pasta de amendoim, cafezinho, bolo, salada de fruta. Ah, cuidado, meu irmão, pode comer muito não. Vamos nessa, passar um tempinho aqui. Como é a que te ajudou hoje na prova? Ajudou bastante, as dicas que ele deu foi ótimo, foram ótimas. É, toda hora eu lembrava, ah, desequilibra, desequilibra. Foi assim que eu consegui terminar com duas horas. Isso aí. Como é que era antes, os seus muita, lesão. muita lesão, muita lesão, muita lesão. É, o resultado não aparecia. cara eu fiquei 23 anos parado. 23 anos. Aí voltei no final de 2015. 7 de novembro de 2015. Aí voltei cheio de lesão. Aí, logo seis meses depois, é... comecei a fazer fisioterapia, aquela coisa, nada melhorar, nada melhorar. Foi onde eu conheci seu, seu médico um lá. Que Neto cara. E hum, aí, desde aí, então, conseguiu então, ajeitar é tudo? Ok, tá. fantástico. Valeu, cara. Apoio, Parabéns bom, aí, cara. Eu agradeço a confiança aí. Vamos e vamos nessa, né? Vamos nessa, vamos nessa. Cara, pé 100%, né? 21, tranquilão, nada de unhas pretas, né? Mas o tênis deu uma friccionada que ele sempre dá uma friccionada aqui do ladinho. Ele tá só incomodando um pouco, não chegou a dar um, uma bolha nem nada não. Tá reclamando, sacou? Mas aí amanhã tem que caprichar um pouco mais na vaselina aí no pé. Pra melhorar, pra diminuir essa fricção, né? Esse... É, a fricção mesmo, esse atrito que fica rolando o pé entre meio tênis, esse negócio todo que é... Pra justamente não queimar, não gerar bolha. E a bolha é sempre um problema, né? Se ela história, arrebenta. Que dói o pé, por mais que você tenha perna, você tenha cardio, se tiver doendo, meu irmão, limita muito. Então, taca a vaselina e vamos nessa, tá tudo certo. É minutos pra largada e a gente tá indo aqui na frente negócio. the fire, I could conquer the night If I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it if I try to draw the red light pra cima agora, descansar tomar uma cervejinha gelada com moderação vamos nessa. porra cara a prova foi legal a temperatura aqui no Rio não é das melhores pra você bater tempo né e tudo mais mas essa época do ano é mais ameno tava tranquilão, a umidade é alta mas não fez frio, mas também não fez aquele calor só dava aquela pesada mesmo da água, mas foi de boa tinha bons pontos de hidratação o tempo inteiro você iria vendo, a... vendo a galera, sacou? Porra, é muito fera, cara. É essa, esse momento que a gente tá vivendo, corrida perfeita. Porra, é todo mundo gritando, dando aquela energia. Porra, fica fera. Você dá uma distraída positiva, sacou? Pra cumprimentar a galera. Você podia, fechar, podia fechar a cara, sacou? E concentrar pra querer fazer bem você vai querer fazer rápido. Mas, meu irmão, na é boa. É muito mais fera curtir com a galera e tal. Cumprimentar o povo, dar aquela força, pô, irado. Foi bom demais, velho. Viu? Aqui, RJ é fera. A corrida aqui, cheia de gente na rua. Poucos momentos, sem ninguém. Mesmo sendo uma prova muito cedo, né? Que largou às 5 h da manhã. Eu acho que isso também favoreceu pra amenizar o tempo, né? Ó, oh, o sol tá saindo agora. Só daqui a pouco, meu irmão, vai ferver. E, cara, tem muita gente que ainda tá indo pra lá, velho. Vamos treinar mais, gente. Vamos treinar mais antes desse desafio. Tu vai sofrer pra caceta, cara. Vai ferver. Mas beleza, bora. Partir do primeiro passo, depois você vai melhorando, né? Vamos nessa. Treinando, a gente vai se divertindo, curtindo a prova. Uma corrida perfeita. Vamos nessa, vamos descansar. Ah, piscininho, amor, né? Meu filão! O gelinho, ó. Vai no TV, ó. Dá um zoom ali, ó. É mole aqui é. fora, né? E aqui, ó. Pera aí, esse aqui vai ficar mais tenso, é melhor você botar outro lado, ó. Vai dar um jóia, ó. O que que foi isso aí? Né? Cara, bolha, fricção, atritou o tênis. Desde ontem já deu uma charopada. Hoje a gente nada, passou uma vaselina. Mais, né? E foi torcendo, né? Pra ver se não estourava, não arrebentava isso. Incomodou, mas quando você viu, não arrebentou. Então tá tudo certo. Depois, ó, a agulhinha esvaziou, sarou. Vamos pra próxima.